Olá, estamos aqui de volta com uma velha raposa do nosso canal. Hoje vamos andar num carrinho que eu já andava para experimentar há bastante tempo, que é o Lupo 1.6 GT. Os pedaizinhos estão aqui mesmo juntinhos, mesmo onde a gente gosta para dar-lhe aquele. <risos> Fiquem bem, um grande abraço a mais um carrinho da CP Automotive. Vocês já o conheciam, o Mico Carlos, já conhecem o stand, já conhecem os projetos. E, e se não conhecem, é falta de vista, porque na nossa box do autódromo tínhamos um cartaz que até tínhamos que se baixar para passar, portanto, se não conhecem, têm que ir à Multióticas faça publicidade. Bem, um grande abraço, fiquem bem e um grande gajo. <risos>